it's me, Thaya. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou partilhar com vocês a minha experiência a viver em diferentes países e a viajar pelo mundo. Deixem já um like, subscrevam o um canal e comentem algo. Vou dar um segundo. Já? Ok, bye! Eu já vivi em cinco países, Canadá, China, Japão, Angola e Espanha. Eu apenas conheci Angola aos 13, 12 anos e eu já viajei para mais de 15 países. Eu vou usar a minha cábula aqui porque eu não lembro muito bem dos países assim do topo da cabeça, então vou ditar os países. Ok: África do Sul, Angola, Cote d'Ivoire, Costa do Marfim, uh, Indonésia, Japão, China, Macau, Hong Kong, Coreia, Turquia, Espanha, Portugal, França, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Canadá e mirados árabes unidos eu não estou a contar com as escalas porque praticamente não saí do, do aeroporto então não estou a contar com aqueles países eu provavelmente já viajei para mais países mas era muito nova e não me lembro nada daquelas viagens então não estou a contar viajar pelo mundo é muito bom e eu gostei muito e estou a gostar muito porque ainda estou a viajar pelo mundo mas como tudo tem um lado bom e o um lado mau viajar pelo mundo me deu uma abertura uma perspectiva que os livros normalmente não conseguem captar, algo que só pode ser vivenciado pessoalmente. Estou em contato com muitas culturas e aprendi muitos hábitos e costumes que eu levo comigo e vou levar para a minha vida inteira. Esse é o lado bom. Agora, o lado mal é que eu, desde pequena, por causa dessas mudanças frequentes, eu não sou muito boa a fazer amizades. Eu estava numa escola internacional onde eu praticamente falava inglês. Em casa eu não praticava português. Eu fui estudar numa outra escola onde falava mais português que inglês. Uma boa parte dos alunos tinha uma dificuldade grande em falar inglês. E naquela escola eu praticamente sentia como um alien, como alguém muito estranho. Porque eu tinha tanto conhecimento e eu tinha certos hábitos que uma boa parte dos angolanos não porque acho que todo mundo sabe que nos países asiáticos não tem muita coisa de tocar muito de dar beijinhos de cumprimentar de uma certa forma e eu cheguei numa escola angolana praticamente angolana e lá eu via que todo mundo cumprimentava do jeito que os angolanos cumprimentam sentava de uma forma conversava de uma forma, diziam certas coisas e eu ficava do tipo meu oh, Deus eu estou onde? Eu ficava muito triste quando ia para a escola porque eu não me identificava com ninguém naquela escola. Imaginem só isso. Eu não sabia falar português em condições. Os angolanos digam muito. Eu ficava muito tímida na escola porque tinha muito medo dos meus colegas usarem com a minha cara e então eu praticamente ficava no meu canto. Vou ah, só deixar isso aqui. Mas foi nesse tempo onde eu sofri muita discriminação, eu fui mais discriminada em Angola, naquela escola, do que fora do país. É muito incrível, mas já podem continuar assistindo Eu não cresci à volta da minha família, eu apenas conheci muita gente quando eu voltei para Angola pela primeira vez. Então de uma forma eu sou um pouquinho mais fria quando se trata de família, consigo me remover de certas situações mais rápido porque eu nunca tive essa, essa presença quando eu estava a crescer, então, para mim, família é importante, mas há certas coisas que eu não consigo mesmo engolir, eu não consigo deixar passar. Sempre que conta conto a minha história, alguém sempre pergunta, eu gosto de cada país por uma razão, então, eu não posso falar muito sobre Canadá, porque eu não conheci em condições. Eu saí de lá com menos de um ano de idade, né? China, eu gosto muito da China, porque eu cresci lá. Minha infância inteira foi na China, praticamente. Foi aí que eu aprendi as coisas. Então, no Japão, eu tinha uma liberdade. Japão é um país extremamente seguro, e como vocês sabem, eu estou vivendo na Espanha, Barcelona. E em Barcelona, eu não tenho família lá, eu, não, eu estou praticamente sozinha. E aí eu aprendi a ser independente, além de viajar com a minha família, eu também viajava com a minha escola. Eu, a primeira vez que eu viajei com a minha escola foi para a Turquia, depois Indonésia e Estados Unidos. A primeira vez foi para passar férias porque a minha escola era turca e muitas vezes nós viajávamos no verão para conhecer a Turquia e depois de uma semana ou duas semanas voltávamos para Angola. E a segunda vez que eu viajei foi para participar de uma olimpíada internacional. E depois eu também viajei para os Estados Unidos, que foi em 2018, quando eu estava no meu último ano da universi... Não, universidade na universidade Nós estava no último ano do ensino médio. E eu acho que aquela viagem foi a melhor viagem que eu tive com a escola, porque viajei com pessoas que eram muito importantes para mim naquele tempo. E criei memórias que até hoje guardo num lugar muito, muito, muito querido no meu coração. Uma outra pergunta que sempre me fazem é Taya, qual é o país que tu menos gostas? Para quem já viajou para essa cidade, talvez vai concordar comigo. Mas eu não gostei nada de Paris. Eu não gosto de estar lá, o cheiro, o número de pessoas. Eu não me sinto tão segura lá em Paris. E eu prefiro evitar porque, sinceramente, se não tens algo de concreto para fazer lá, eu não acho que é um sítio bom para visitar. Espero que gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, subscrever e comentar. Até o próximo vídeo. Bye!